Então assim, não estava dentro dos meus orçamentos e para mim isso era loucura. Pagar em Sorocaba 2 milhões, 1 um milhão e meio, para mim era loucura. Eu tinha pavor só de pensar. Então eu voltei para São Paulo e falei assim, não quero. Mas aí a cabeça deu um estalo. Falou assim, por que você não faz uma proposta? Faz uma proposta pro dono, que era uma construtora. Aí eu falei assim, ah... Eu vou, jogar bem, eu vou jogar um valor que ele não vai aprovar. Imagina, 300 mil de desconto naquele dia, naquele sábado, eu era por volta de umas 14 horas, o corretor me chamou falou assim aí, faz uma conta proposta. Falei, eu vou fazer, mas já sei que a resposta é não. Um milhão. Então assim, o que eu encontrava de bonito era muito longe. Talvez por ser muito longe, eles não colocavam o preço que valeria aquela casa. Talvez. Né? E quando eu queria uma casa, por exemplo, nesse condomínio, que era próximo de São Paulo, próximo dos shoppings, era muito caro. Então, meus amigos, chegou no dia 23 de dezembro, eu desisti de Sorocaba. Porque eu tinha visto o que você puder imaginar, eu via. Uma casa térrea, né? É, uma casa térrea com dois quartos, é, um escritório, sem piscina, 1 um milhão e duzentos Uma casa de sobrado, uma casa sobrado, com três quartos pequenos, cinco banheiros, uma sala enorme, quatro vagas de carro, um quintal michuruca um milhão e meio. Aí eu falo não é possível isso, né? Não é possível isso. E aí gente, o que aconteceu? Eu vou mostrar agora para vocês verem o que aconteceu, tá? E aí nós vamos continuar essa parte, eu vou terminar no contrato e amanhã eu volto e faço o que tem que ser feito. Então vamos lá. Eu eu vi essa casa que eu vou mostrar para vocês aqui agora eu não me conformava que essa casa valeria um milhão e trezentos. Então, na minha cabeça, quando eu via essa casa aqui, quando eu via essa casa, eu falava, não vale o milhão e trezentos. Porque essa casa, ela é crua. Nunca morou ninguém nessa casa. Ela estava 5 cinco anos sem ninguém morar. E aí você olha aqui, é, a casa era isso que eu tinha. Você pode ver que só tinha eu ali. É eu no meio do mato. Então eu tinha lá é, esse monte de terreno para vender. Eu sozinho, bonitinho. Olha lá, eu aqui sozinho, bonitão. Cadê? Aqui, ó. Eu sozinho aqui. Aqui, ó. Eu sozinho aqui. Essa é a sala, tá? Que vocês estão vendo, enorme pé direito duplo. Só que essa casa, para quem não conhece, não é sobrado. Chama-se assobradada, né? Assobradado, o que que é? é uma casa que parece um sobrado mas não é. é uma casa terra então isso me agradou porque eu tava vendo uma casa só so, é, eu tava querendo uma casa que era assim, a sentir um impacto mas que não fosse caro mas eu não queria sobrado que sobrado pessoal geralmente na frente da sala é os quartos Então na frente da rua você vai ter quarto e banheiro então você passa lá tá o banheiro e eu não curto isso então eu queria uma casa, que a sala fosse na frente. E essa, essa casa era essa. E aqui tem uma sacada. Então o que acontece? Eu tinha essa cozinha, a casa era desse jeito. A cozinha tinha piscina, tinha esses dois coqueirinhos aqui, ó, bonitinho. E eu ficava com dó, porque eu tenho dó de planta, tenho dó de animais. Eu, eu ia nessa casa, eu, eu aguava essa planta. Eu pegava a água da piscina e jogava né, para aguar a plantinha mal eu sabia que eu tava matando ela, porque eu tinha cloro. <risos> Olha só, eu matando a plantinha sem saber. Aqui é a parte da churrasqueira, né? Aí aqui é a piscina, né? A piscina, a casa, ela, ela tem esse impacto. Aqui é o quarto, aqui é a entrada do corredor, né? Aqui é os banheiros, o closet, né? A, a frente da casa, ó. Tá vendo aí, ó? O vizinho... Aí tinha um vizinho de frente né ó então essa aqui era a casa que eu tava vendo pelada sem nada tá e eles queriam nessa casa um milhão um milhão e 300 tá essa casa tava sendo puxada por um milhão e 300 aqui é a a situação da casa aqui eu pegava todos os problemas que a casa tinha né ó como que a casa era antes da, da minha chegada aqui como que era né ó. só para que vocês vejam Vou alguma coisa pronto então dia 23 de dezembro eu peguei e falei o que eu não quero morar em Sorocaba porque tudo que eu via não me agradava e o que agradava não vale eu não tinha condições só para você ter uma ideia é aqui dentro desse condomínio tem casa de 7 milhões assustador aqui nesse condomínio tem casa de 7 milhões aí eu me levava para ver uma casa de 2 milhões e meio lógico que é bonito que casa aqui de 2 milhões e meio que não é bonita né que casa de 2 milhões que não é bonita né então assim não tava dentro dos meus orçamentos e para mim isso era loucura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 Eu Era por volta de umas 14 horas. O corretor me chamou falou assim: Aí, faz uma conta proposta. Falei, eu vou fazer, mas já sei que a resposta é não. Um milhão. Um milhão. Aí, ok, vamos fazer um milhão, vou falar pra ele. Chamou seu o Walter, o dono. Aí o corretor foi. Só que naquele dia, pra a situação ainda piorar, tinha outro inquilino que também gostou da casa e que fez a proposta de um milhão. Só que ele fez assim, dando 300 mil de terreno, terreno aqui custava 300 mil, e 700 mil na bucha, no dinheiro. E eu fiz a proposta de um milhão no cash, na mão. <risos> Com quem que ele ficaria? O cara dando um terreno para ele se virar e vender depois, ou para mim dando um milhão nas mãos? Né? para Leandro Vieira, pá, né, aí ele foi e me deu o, a proposta, aceitou. No que ele aceitou a proposta, ele já me manda o formulário, os documentos, na segunda-feira, isso foi no sábado, na segunda-feira já me manda todos os documentos que eu precisava de Santander, eu printei o que o Santander pediu, e mandei para eu anexava no site do Santander, nessa, nessa página, www.santander/financiamentos então, você tinha seu login e tal, todos os documentos, IPTU, é, planta, é, documento da casa, se anexava, RG, CPF, sua renda e tal, se anexava ao, ao site de Santander. E aí, ia subindo as etapas. No total de tempo, só para vocês entenderem o prazo disso, primeiro você faz o pedido do, do crédito. Pronto, aprovou. Tem três meses para comprar. Depois você tem o prazo para imputar os documentos e seguir o trâmite. Mais ou menos 30 dias. Então o mês de dezembro acabou, começamos em janeiro. Então o mês de janeiro inteirinho eu fiz todo o processo. No mês de fevereiro é, foi aprovado todo o documento do cara. E quando foi no mês de março eu fui assinar o documento. Tá? No mês de março eu assinei. No entanto, o Santander já cobrou de mim, no mês de fevereiro, uma parcela... Do financiamento mesmo eu não estando morando. Bem, o que aconteceu? Quando você fala assim, é, eu dei entrada de 20%, financei o restante, é, você tem que pagar os documentos da casa no cartório. Então, geralmente é 4,5%, 3,5% o valor que você vai pagar do imóvel para o cartório. né E, e aí você vai lá no cartório, paga taxas é, para a situação. E você tem que pagar também o banco obriga você a pagar a vistoria então três mil reais eu paguei do meu bolso para vir um cara amando do santander para falar quanto que vali, valeria esse imóvel e naquele momento que ele veio aqui esse imóvel foi avaliado em um milhão 400 e poucos mil eu quase caí duro porque naquela época em sorocaba era isso que estava valendo por causa da pandemia Todos nós paulistas, não sei se vocês viram, São Paulo nós vivemos em apartamento de 20 metros quadrados, 10 metros quadrados, né? E aí, com a pandemia, ninguém aguentava ficar em apartamento, todo mundo queria vir para casa, né? E aí, todos os paulistas vieram para Sorocaba, Jundiaí, Indaiatuba, Itu, é, Porto Feliz, todos os grandes condomínios. Estavam sendo autuados ali junto com os paulistas. Porque nós estávamos vindo com tudo pra cá. Cara, São Paulo em peso, Sorocaba. Tá? E aí, então, você pagou aquela taxa de avistoria da casa. Você pagou os documentos da casa que você tem que pagar no cartório. Ou você pode embutir no financiamento com o Santander. Tá? Então, você também pode embutir, né? É a casa junto ao financiamento, tá? Você pode pegar, deu, ah, deu 40 mil reais, tá? O meu, do meu foi 40 mil. 40 mil reais, você podia ter embutido, no, eu não aceitei. Então eu paguei a parte, não deixei embutir, e você poderia ter feito isso. E poderia também, ter jogado o valor mais alto e ter financiado 100% sem dar entrada. Também poderia ter feito isso. Tá? Também não fiz. Tá? Ah, quando... Você percebe assim, o cara vem na sua casa, faz uma avaliação, custou tanto, e desconta do seu extrato 3 mil reais, você fala, nossa, tudo isso e eu que tenho que pagar? É o banco que está ganhando e eu que tenho que pagar? É você que tem que pagar. O banco está financiando, está ganhando juros e mais juros e mais juros, você tem que pagar. Bem, o Clovis, o Clovis, ele vai entrar nessa primeira fase. Bem, quando eu vim para cá... Eu falei, o Clóvis mora em Porto Feliz há anos. Né? E o Clóvis falava assim para mim, você vai gostar, você vai gostar, você vai gostar. Então, o Rodrigo falou que ia gostar, o Clóvis falou que ia gostar. É, outros membros falaram que eu ia gostar. Então, cara, juntava tudo isso, né? O valor dos 3 mil mais é, a situação do financiamento aprovado a 6,99. E naquele momento que eu assinei o contrato, o gerente falou assim para mim, que você pega todos os documentos, que você imputou, agora chegou a hora de assinar o documento. Então nós temos que ir em alguma agência do Santander. Eu preferi levar os documentos na minha agência em São Paulo. Então o, corretor, o construtor foi comigo para lá, assinamos lá os documentos. O Santander é muito rígido nos documentos, mais ou menos ali, eram seis pacotão de assinatura com várias folhas. Umas 300, 400 folhas. Isso aqui, assim, grossura. É, e aí nós fomos lá, é, eu tinha dado entrada para ele, o Santander ia depositar o resultado na, na, na conta dele, né? E a casa, então, já estava no meu nome. Então, assim, é muita alegria você ter assinado, porque assinou, é sua casa. E aí, eu falava agora, né? Porque a casa eu comprei eu tô sendo pago é tá descontando de mim a parcela uh, um milhão foi para um milhão e oitocentos tá? financiamento de um milhão foi para um milhão e oitocentos quase que dobrou tá? só que com juros de 699 hoje com, com juros de, de, de 12 que está aí se você pegar o mesmo financiamento que o meu vai para 3 milhões e 200 mil tá um milhão vai virar três milhões hoje tá? Na minha época, um milhão virou um milhão e oitocentos. Bem, eu tinha uma meta, que era quitar esse imóvel com 15 anos e não 30 anos. E aí eu comecei a, naquele momento que eu tinha que correr com o um imóvel para comprar e tentar fazer com que esses um milhão e oitocentos não virasse um milhão e oitocentos, e eu tinha que levar vantagem nisso daí, senão eu estaria perdido, né? Então, eu fiz as parcelas baixíssimas, mais barato que aluguel, 6,99, né? Então, muito barato. E eu contratei uma, uma, uma arquiteta para tentar. Eu procurei vários arquitetos e encontrei a Flávia, que foi a que fez para minha casa. E a arquiteta falou assim, eu achei por 12, por 15, por 20 mil, 30 mil reais e achei a Flávia por 7 mil reais. E eu fui no mais barato. Tudo que eu fazia, eu procurava saber investigar quem que era, da onde era, o que, que ela fez e eu fechava. Só que eu não tinha noção ainda o que viria pela frente. Porque uma coisa é você idealizar uma casa, você buscar a casa, você passar os perrengues que você encontrou nas casas como eu falei para vocês quando você procura uma casa própria ela não pode ser simplesmente bonita ela tem que ser acolhedora e ela tem que ter estrutura que vai suportar o calor o frio o verão a chuva o vendaval né e tinha casas que eu via que eu falei coitado se desse um sol forte uma chuva forte e desce água essa casa vai pro Beleléu então você via de tudo, você via de tudo, gostos e mais gostos, tá? Então é, é muito importante você entrar numa casa e você falar, o que, que eu espero dessa casa? Essa é a sua primeira premissa que você precisa entender, o que, que eu quero desta casa? E aí, eu, por exemplo, eu queria uma casa bonita, eu queria quartos grandes, sala bonita. O que eu achei? Eu achei sala linda, cozinha maravilhosa, é, quintal maravilhoso, piscina, é, área de churrasqueira, churrasco. Quartos lindíssimos, mas quartos pequenos. Porque 300 metros quadrados, você tem que escolher. Você quer quartos grandes, não é, não é sobradada, é sobrado. Perdão, não é sobrado, é sobradada. Você tinha que escolher quartos grandes, sala pequena ou cozinha grande, sala grande e quartos pequenos. Então, o que que o corretor? Agora que eu falei que a Cláudia ia gostar, o corretor foi muito parceiro. Esse corretor, que é o Vladimir, Vladimir foi muito parceiro. Que o Vladimir falou assim para mim, eu sentei na escada da casa. E falei, Vladimir, só que os quartos são pequenos, né? O Vladimir falou assim pra mim, Leandro, você vai trabalhar no quarto? Falei, não. Você dorme no quarto? Não, também. Porque eu não durmo no quarto, eu durmo na sala. É... então, pra que você quer quarto grande? Falei, é, a minha cabeça, não, cara. A sua casa é linda. Olha a sala dela, o pé direito o duplo. Vocês vão ver agora. Ele falou assim, cara a sua casa é linda os quartos é o de menos que o quarto só vai servir para você dormir você faz um projetinho ali cara tá lindo seu... isso aqui é a sala tá? e aí gente ele me convenceu que realmente eu estava errado que eu não podia querer tudo que eu queria numa casa de 300 metros quadrados ainda mais não sendo sobrado porque se fosse sobrado você pode aumentar os quartos, diminuir o pé direito do, da sala e aumentar o quintal, você pode fazer isso. Mas o meu aqui não tinha jeito, né? O meu não tinha jeito. E aí, gente, quando ele falou isso e o projeto realmente ficou muito bonito, né? Que eu fui atrás de um projeto, né? Tanto que a fofoqueira me copiou, né? A casa dela é, é, é mais é metida. Então, vocês viram como que a casa era antes, né? Essa aqui foi minha sala depois que eu fiz o projeto. painel mármore painel vidros tudo isso aqui foi um projeto nada foi eu que criei só que foi um projeto que foi feito você falar a cada valor aqui eu sei 15 mil de lâmpadas 15 mil de sofá 40 mil essa mesa aqui ó 9 mil esse sofazinho de sentar aqui ó poltrona do papai essas portas 30 mil reais esse, essa lareira aqui, ó, de fogo, lareira ecológica, caríssima. TV, milhas, ó lá, TV milhas, decorativo, ó, bar, cozinha, eu refiz a cozinha toda, ó, ar-condicionado na casa inteira, milhas, ó lá. Eu digo na sala. Olha lá. Olha aí. A cozinha. Mármore. Armários para todo lado. Lavadora geladeira side by side, fogão, máquina de lavar, Samsung, lave seca, armários para todos os lados, churrasqueira, armários, mesa, sancas, todos, todos móveis, automático, piscina aquecida, o restante só amanhã que vocês vão ver, quartos só amanhã, isso foi um pedaço do que eu fiz, com o projeto que nós criamos com essa arquiteta.